termina o um período de amamentação exclusiva, chega a hora de você oferecer a primeira papinha para o seu bebê. E aí, vem as dúvidas. Começa pela de fruta ou pela salgada? Congela ou não? Para responder essas questões, nós chamamos o pediatra Vitor Núdimo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Então, é, como é que a gente começa a introdução de alimentos? Bom, a introdução ela é feita para criança que é amamentada exclusivamente ao seio e que vai até os seis meses. Então, a época ideal é começar a introduzir algum sólido a partir de seis meses de idade. Normalmente a gente orienta que se comece com uma fruta, pode ser na base de um suco, por volta das 9, 10 horas da manhã, e o passado de alguns dias, 4, 5 dias, se começa com a papa de frutas à tarde. Né? Essa papa de frutas pode ser, por exemplo, mamão, pode ser banana, pode ser pera, pode ser maçã. O importante, no princípio geral de todos os critérios de introdução desses alimentos, é que os alimentos sejam introduzidos um a um, um separado do outro, e separado mais ou menos por três dias. Passado mais ou menos uns 15 dias que foi introduzido o suco e depois foi introduzida a papa de frutas, então a gente faz a introdução da papa salgada por volta mais ou menos das 11, 12 horas, no meio dia. Quais grupos alimentares não podem faltar na preparação da papinha? Proteína animal, que são as carnes, Há o amido, que pode ser, por exemplo, o arroz, a batata, a, a massinha, que é o um macarrãozinho, os legumes... E as verduras. Então, cada vez que se prepara as papas, tem que ter esses quatro alimentos. Entendi. E existe é, é uma polêmica em torno da panela de pressão. É o melhor jeito de preparar ou não? Por vezes, ela cozinha um pouco a mais do que a gente precisa no sentido das fibras. A panela de pressão tem suas vantagens quando os alimentos são muito duros ou quando precisa de um cozimento muito intenso. Então, a gente evita a panela de pressão nesse começo. Na hora que, que que vai se oferecer o alimento, né é melhor amassar com garfo nas primeiras vezes, é, passa pela peneira, a, deixa a carne de fora ou não. A gente costuma recomendar então que se faça, por exemplo, com 100 gramas, uma primeira uma 100 gramas de carne, pode ser músculo ou patinho, que seja cortado em cubinhos e que seja parado sem gordura. Esse cozimento junto com o legume, com a verdura e com o amido vai então retirando Aquele sumo da carne, onde está o ferro, onde estão os nutrientes da carne Ele vai se diluindo e impregnando nesses outros alimentos Como a papinha a gente quer que ela seja numa consistência amassada E aí amassada a gente faz com a peneira No começo a gente não consegue amassar com o garfo através da peneira Então a gente tem que separar a carne é, no começo, uh, o senhor disse desse tipo de cozimento, mas quando os pais uh, podem fazer na panela normal e amassar tudo, com quanto tempo já? A papinha, a gente começa a aumentar a consistência dela a partir desse primeiro mês, que a gente, ao invés de pedir para passar na peneira, a gente pede para amassar os alimentos com o garfo. E devagar, conforme vão passando esse segundo mês de papinha, a gente pede para separar um pouco os alimentos. E esse prato montado, separadamente, faz com que a criança se atraia pela comida e se ligue no gosto de cada um dos alimentos. Passado mais um mês, depois que você fez esse alimento amassado com o garfo, você já pode pedir para fazer ele picado com a faca. Então, bem cozido, você pica ele com a faca. E aí, nessa hora, você já pode comprar um daqueles pratos que tem aquelas divisões. E a criança, devagarzinho, já vai se atraindo até para pegar alguma coisa sozinha. É possível congelar a papinha? É possível congelar, lógico, mas a gente não pede para congelar se você tem a possibilidade de fazê-la fresca todos os dias. Pode dar a papinha industrializada? A papinha industrializada ela é uma salvação no último caso. Quando que os pais podem ter certeza que o filho não gosta mesmo daquele alimento? Quantas vezes eles têm que tentar para descobrir que realmente o filho não, não quer. É, eu ficaria dois, três dias com o mesmo alimento, se a criança realmente ela faz cara feia para comer aquele alimento, eu mudo. Se é uma circunstância que ela faz para todos os alimentos, então deve ser um momento só psicológico que ela não está aceitando. O fato de a gente poder trabalhar ainda nesse segundo semestre de vida, da progressão, da consistência, faz com que essa criança seja muito bem sociável a partir de um ano de idade, porque ela pode frequentar uma mesa Pode almoçar com os pais, pode jantar com os pais e os irmãos e comer uma comidinha sólida que nem tem em todo lugar. Tá? Muito obrigada, doutor Vitor. Foi um prazer conversar com <música> você.